Meu irmão, essa dica aqui vai deixar o seu amigão aí na lua. É Vertão por aqui de novo e hoje vou te mostrar o que o alho pode fazer com você na hora do sexo. E se inscreva no canal e dê aquele joia aí pra gente meu camarada. Ative também as notificações para receber sempre o nosso conteúdo. Já adianto aqui meu irmão. Aqui na descrição tem um link de um método totalmente revolucionário que vai curar de vez a sua ejaculação precoce. Além de tempero, o alho possui muitos benefícios para o nosso organismo e nossa saúde. Ele controla a pressão, ajuda no colesterol e melhora o desempenho sexual. É isso aí meu amigo, ajuda muito na hora do sexo, meu irmão. O alho contém a alicina, que faz com que o sangue circule melhor em nosso organismo, e por consequência ele chega melhor em nosso pênis. Esse efeito é benéfico na hora da relação, pois faz com que sua ereção dure mais. Isso os remédios não fazem. Isso é uma solução natural, ajuda muito. Os especialistas recomendam comer quatro dentes de alho por dia para ter esse efeito melhor. O alho é usado há muito tempo como medicamento por médicos na antiguidade, sendo muito bom para várias coisas que são boas para o organismo. Além de ajudar na ereção, o alho é um antibiótico natural que tem a função de ajudar no fígado. E mais diversas coisas que fazem o seu organismo a funcionar melhor. Mas já te aviso, meu camarada, esse tratamento com alho, você precisa ter um pouco de paciência, pois ele demora um pouco para fazer efeito. E se você quiser dar mais prazer e sentir prazer na hora de dar aquela pimbada, acesse o link aqui da descrição e dos comentários. É a solução para você garotão. Lá estão os maiores segredos para tirar de vez a sua ejaculação precoce. Lá estão os segredos para se tornar o garanhão. Só acessar o link do site para baixar o método. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maroto aí pra gente. E ative as notificações. Acesse o link e depois me conte. Tamo junto, abraço.